Está precisando de seguro para a sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E no vídeo de hoje quero trocar uma ideia com vocês de cinco dicas que você deve.. Então acompanha o vídeo até o final. Que a última dica é super importante. Família, você tem que saber antes de comprar a Tita 160. Mesmo que ela seja usada, tá? Isso vale para motos moto 0 km ou Tita 160 usada fechou família é o seguinte primeira dica que eu tenho para passar para vocês é para quem não conhece primeiramente eu tenho a Tita 160 2022 tá já é minha segunda Tita 160 eu tinha 2019 azul vendi comprei 2019 2022 vermelha só não comprei 2023 agora porque as cores são as mesmas mas logo mais agora em 2024 se a Honda fizer alguma mudança, mudar as coisas, já vou trazer a modelo de novo pra vocês. Sempre mantendo vocês aqui do canal atualizado. Então, família, primeira dica: É, se você comprar, quando você for comprar a moto, se você for instalar. Se você está pensando em instalar rastreador ou alarme, toma cuidado com a bateria da sua moto Que ela pode te deixar na mão Você pode parar a moto às vezes na rua para fazer alguma coisa Por exemplo, parar no supermercado e na hora que você ligar a moto, a moto não vai ligar por que eu falo isso? Já aconteceu comigo Na minha Titan azul O que acontece? A bateria da Titan 160 é uma bateria fraca É uma bateria de apenas 4 amperes É uma bateria bem pequenininha é, A Honda deveria mudar isso Deixa eu meter marcha aqui A Honda deveria mudar isso Deveria trazer já uma bateria melhor Para a moto Porque se você instalar o rastreador Ele vai puxar a bateria o alarme a mesma coisa. E se você também instalar lâmpada de LED, é, colocar no pós-chave. O que é pós-chave? Quando você vira a chave, é, com a moto ainda desligada, a, o farol da moto vai acender. E também se você tiver aqueles carregadores de celular, isso também pode aumentar o consumo de bateria da sua moto. Então. Pra você que vai comprar de 360, sempre ficar esperto na bateria da moto, beleza? Caso acontecer, é, é uma maneira de você se livrar pra você ligar a moto, é dando tranco na moto pra ela pegar. Ela com certeza vai pegar, mas aí você vai ter que trocar a bateria. A bateria custa em média de 200 a 300 reais uma bateria 5 a 6 amperes. É caro, família, é caro. É um... Se acontecer isso, vai ter que gastar um dinheirinho Pra arrumar a moto Ó o cara andando na esquerda, não sei o que ele vai fazer Segunda dica, família Deixa o like fortalecer aí, hein Seguinte A Titan 160 é a moto mais visada de roubo do Brasil É, do Brasil Não importa qual cidade você esteja Seja a seja cidade pequena, igual a minha que eu tô aqui Seja a cidade grande, como São Paulo Que eu gravava, gravava vídeo pra vocês também Ixi, polícia ali, hein? Creta Será que vai dar ruim? Então, família Se você vai comprar uma Titan 160 Já vai pensando em contratar seguro para sua moto Não fica desprotegido Não arrisca Que eu vejo muita gente arriscando Passa direto na televisão É... O pessoal Até por mais que você tenha seguro já É... Mesmo assim, não, não dá marca bobeira Porque já vi alguns vídeos O pessoal... De noite, deixa a moto sozinha na rua É perigoso, sim O bandido rouba uma Tita 160 em menos de um minuto é, é o tempo de você entrar na casa e sair A moto já não está mais Então deixou a Tita 160 na rua Mesmo que ela tenha seguro É bem importante você tenha seguro Por causa de assalto à mão armada Que acontece muito Principalmente agora no final do ano Que o pessoal vai roubar Muita 160 para ficar zoando Aí nos bololô de Natal, pra zoar aí nas quebradas Certeza, todo ano acontece isso Então fica ligeiro rapaziada, não marque a bobeira Pra você não perder a moto, a moto é cara, é difícil de conquistar ela Depois que o robô é difícil de achar, porque o pessoal é ou depena ela Ou já vai arrancando rastreador, desmontar essa moto é muito rápido, muito fácil então não é tão fácil a recuperação desse tipo de moto Ela é bem pequenininha, o pessoal guardando de casa Consegue esconder bem ela Beleza família? Terceira dica aí pra vocês É o seguinte Sempre manter a manutenção dessa moto em dia é, Não estou falando pra você sempre manter a revisão tá? A revisão eu acredito que é bom fazer a primeira e a segunda depois disso já não, já não tem muito que manter a revisão Fica muito caro a revisão de 12 mil quilômetros A primeira e a segunda revisão O valor é mais tranquilo A de mil e a de seis mil Mas a de 12 mil já, já fica caro Mas sempre trocar o óleo da moto Verificar é, óleo na corrente Manter a relação dela certinha Sempre ver o nível de óleo para ver se tá certo Porque é, essa moto aqui O pessoal fala que tem um motor de plástico Que a moto começa a fumar com 30 mil quilômetros mas não é família que o pessoal fica zoando a moto essa moto aqui o pessoal costuma às vezes zoar às vezes mantém a manutenção em dia aí acaba que a moto não dura nada por causa que o pessoal acha que a moto tem que aguentar ficar cortando de giro é, não fazer manutenção falta óleo aí a moto começa a fumar com 30 mil km então sempre mantém a manutenção dessa moto aqui em dia fechou família Quarta dica aí família, seguinte É uma coisa que eu já fiz na minha moto Que é desativar o freio CBS Muita gente não gosta desse tipo de freio Porque é perigoso Eu desativei o freio CBS na minha moto Tem um vídeo aqui no canal ensinando você a desativar também Beleza? Porque eu falo que é bom desativar é, eu acho que o freio CBS ele é bom, ele freia bem, porém, ele é meio perigoso. O que acontece? Às vezes você está numa descida e você tem que descer com a moto devagar. Aí você vai descer com o freio de trás acionado. Mas às vezes a rua é ruim e tem areia, tem terra, pode acabar de acontecer da roda da frente deslizar. Porque o freio CBS, você freando somente de trás, ele aciona o freio da frente, então torna-se perigoso. Ou às vezes você vai fazer uma curva, dando um toquinho no freio, bem de leve, às vezes a frente acaba freando e torna perigoso. É, eu não acho muito bom não. O freio ABS é excelente. Mas esse freio CBS é, eu tirei da minha moto e eu achei muito bom. <risos> quinta e última dica família é o seguinte. Aqui da dica é, eu falo para vocês aí colocar ó, alguma proteção na moto, um mata-cachorro ou um protetor de carenagem. Aqui na minha moto que eu fiz, ela tinha protetor de carenagem, eu tirei agora, mas logo mais eu devo vir com outro tipo de protetor. Tem vídeo de protetor de carenagem aqui no canal também, depois dá uma olhadinha, eu falo na onde compra, eu falo quanto custa, eu falo tudo, tudo que você tiver de dúvida de Tita 160 tem aqui no canal, beleza? Minha moto que eu fiz, eu troquei o guidão dela, esse guidão aqui eu paguei acho que foi 30 40 reais, o guidão original custa quase 300 reais e quando você cai, a primeira coisa que vai é o guidão e essa lateral da moto, né? A lateral, se não me engano, custa R$ reais. Então qualquer queda que você tiver com a moto, com certeza você já vai perder mil reais. Qualquer tipo de queda, seja queda leve, já vai dar uma entortada no guidão. O guidão dela é muito fraquinho. Qualquer tombo, entorta, vai ralar a é arenagem. É a é cara, tem adesivo. Vai também estragar retrovisor, retrovisor dela, se não me engano acho que é 150 reais cada um, cada lado aí tem também o, o manetezinho que vai quebrar ixi família, é muito dinheiro as peças da t 160 é uma peça cara então se você colocar um protetor de carenagem você vai pagar aí 150 reais mas vai, olha o cara abre na porta aqui você vai pagar aí 150 reais no protetor de carenagem e já vai salvar muito caso acontecer um tombo ou até mesmo a moto cair parada e é perigoso também então família sempre se atentar a isso quando você for pegar uma Titan por mais que às vezes você falar ah, mas é uma moto de baixa cilindrada é baixa cilindrada mas é uma moto cara as peças delas não é barata ah, você pode colocar a peça paralela mas não fica igual original fica feio é, eu não aconselho a não ser que você vou fazer uma montadinha mas não é aconselhado Usar a peça paralela A original é muito mais top Qualidade bem melhor do que as paralelas Fechou família? Essas são as 5 dicas aí Que eu tenho para passar para vocês Espero que vocês tenham curtido compartilha esse vídeo aí com seus amigos Fechou? Aqui na descrição do vídeo tá o Tem o... O... o Grupo de Whatsapp O link, só clicar no link e já vai para o grupo de Whatsapp Aqui do canal Fechou? Tem o contato para você fazer seguro Com o melhor preço para sua moto Pra qualquer tipo de moto, fechou? Tamo junto aí, é Marcha. Meu Instagram aí é Diogo011.Oficial. Pra quem quiser seguir, ver a sua da moto, vídeo, é nóis, é a Marcha. Só bololô. Música